Olá, eu sou a Luciana Liviero, você está no canal Luciana Liviero e o papo desse vídeo é Olimpíada. Tudo de diferente que está acontecendo nessa Olimpíada de Tóquio. A começar, claro, pela pandemia, mas não só isso. O nosso assunto hoje é sobre o sexismo nas competições, especialmente nos uniformes. Está tendo uma grande discussão sobre mulheres tendo que usar biquínis, roupas coladas ao corpo. Será que isso é necessário para um bom desempenho nas competições? Ou será que é puro sexismo, como algumas delas estão dizendo? Para falar sobre esse tema, eu vou te chamar aqui e vou convidar uma veterana nesse assunto que sabe bem que já esteve aí nessa situação, nesse lugar e vai poder conversar muito bem com a gente sobre isso, que é a Magic Paula. Magic Paula, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Tudo bem, Lu, prazer estar aqui com você, espero que você esteja bem, com saúde, todos que estão aqui acompanhando a gente. Uhum. É, eu tô vendo com muito, assim, sabe quando o tempo fala, chegou, né? Podia ter chegado lá atrás e nós poderíamos ter sido, talvez, as mulheres que levantaram essa questão, que incomodava demais, que eu acho que, que o que é bom é o que é confortável para as mulheres fazerem esporte, não é o que escolhem para as mulheres fazer esporte, né? Eu acho que é uma Olimpíada diferenciada, é uma Olimpíada em que a gente está vendo vários várias ações, vários atos de é, as pessoas tendo a oportunidade através das mídias, para o bem e para o mal, como a gente sempre diz, né? O, é, vai ser algo que podemos levantar algumas bandeiras interessantes, importantes de mudança, de transformação, e outras que não fazem muito bem, que eu, eu vejo essa, essa utilização das mídias de uma forma sem equilíbrio, também isso é prejudicial ao atleta, mas eu acho que a gente tem visto muitas coisas boas acontecendo, né? eu acho que essa é uma delas. Eu, assim, eu comecei a jogar, e quando eu comecei a jogar, a gente usava aquele... a tanga mesmo, a tanguinha. Eu cheguei a usar a tanguinha, joguei pela seleção com a tanguinha. E um campeonato sul-americano que a gente foi no Paraguai, numa, numa, numa ação lá de um rebote, que você pular quando erra a cesta, você pula para pegar a bola. Uma das jogadoras do, da seleção brasileira tava com as pernas abertas, é, Pegando esse rebote, um fotógrafo tirou uma foto e essa foto foi para o jornal no dia seguinte. E aí, a partir daí, os dirigentes tiraram é, esse, essa tanguinha que a gente jogava. E aí vieram, com, com ele vier, vieram algumas coisas que a gente não escolhia, né? Vinham mais as coisas que eram para os homens, então os shortões enormes, as blusas enormes. É, e aí a gente. Teve um momento que a gente chegou na Olimpíada de Atlanta em 96. Nós chegamos uma semana antes para disputar a competição e para nos adaptar, né, aclimatar com, com Atlanta e com os espaços, com a vila, com o ginásio, chegar nos nossos uniformes nesse momento numa caixa, em algumas caixas e quando a gente começou a abrir eram tamanhos três, quatro vezes maior do que o que a gente vestia e aí foi uma correria atrás de uma, uma costureira para que ela adaptasse os uniformes para nós mesmo assim eles ficaram enormes e aí havia crítica sempre que a gente pelo menos quando eu voltava os amigos a família nossa mas que uniforme aquele não pode ser um uniforme mais feminino e aí a Austrália é, surgiu com um macaquinho colado no corpo que alguns clubes aqui no Brasil aderiram, eu inclusive joguei com esses macaquinhos, mas confesso que não era nem um pouco confortável para mim, porque era um macaquinho que ele subia o tempo todo, eu ficava mais preocupada com o macaquinho do que é, com o jogo, e aí depois você vai se acostumando, mas isso é porque são escolhas feitas não por quem vai usar, vai utilizar aquele material, são as escolhas feitas por, pelos dirigentes, que na grande maioria ou na, na Massacrante maioria são homens, né? Sem dúvida, Paula. É, o que a gente está vendo agora, quer dizer, você contou aí para a gente, curioso, que antes as mulheres tinham que uh, vestir praticamente uniformes masculinos, que não eram feitos para elas. Uhum. Depois houve essa mudança e parece então que uh, optou-se, por mostrar o corpo da mulher. Uhum. É o caso, por exemplo, que a gente está vendo jogadoras do vôlei de praia reclamando de terem que usar biquíni. Uhum. Elas querem usar short. Uhum. A gente viu o que aconteceu no campeonato europeu com a equipe feminina de handball de praia, que por usar short, trocar o biquíni pelo short, foi punida. E aí entra a cantora Pink, a cantora americana, de quem eu sempre fui fã, agora mais ainda, uhum. e fala deixa que eu vou pagar a multa que o uhum. comitê do esporte impôs a elas, tipo nove mil reais, ela falou eu vou pagar, né, é, porque, e, e nós estamos vendo também as ginastas olímpicas, da Alemanha por exemplo, aconteceu, de elas trocarem o colar, uhum. o maiô que elas usam por um uh, macacão também, ao uhum. corpo tal, e parece que não alterem absolutamente nada o desempenho delas. Esse é o ponto, né? Talvez até pelo contrário, Paula. Você, com uma roupa em que você se sinta ali meio exposta, vai fazer um movimento mais radical. Aquilo pode sair do lugar? Isso, de repente, pode estar atrapalhando, inclusive. Né? Elas vão é, se comportar. Fora, bom, fora o constrangimento, né? Eu acho que existe um constrangimento do estou aqui, estão me observando pelo que eu faço, pelo que eu sou. Como atleta, ou pelo corpo que eu tenho, ou porque eu tô com essa exposição, né, no meu corpo, né, então assim, eu acho que é, um, é chegou tarde, mas chegou, eu acho que é uma geração que tá dizendo, não, nós não vamos usar mais o que, que não é confortável, o que, é, que não é legal pra gente, entendeu, então... É uma Olimpíada bem diferente, bem diferente que muda, vai mudar e a gente vai conseguir transpor vários paradigmas. Né? Eu estava lembrando até é, quando a gente foi campeã, não sei se foi mundial ou pan-americana, a gente foi capa da revista Manchete, na época eu e Hortência. E a foto, nós duas estávamos de maior com a medalha, o que tinha a ver o maior com o que a gente fez? Né, como basquete, nós não, não, não ganhamos uma medalha por fazer natação, ou, ou maratona aquática, ou aquele nado sincronizado, a gente jogou basquete, né? Então, eu acho que isso já acontece há muito tempo, a gente vê fotos de jogadoras é, do vôlei de praia que aparece só o bumbum com ela fazendo a sinalização da jogada, né, aparecendo, então, é, eu acho que vem boa hora e, e que bom que essa geração... Não engole mais, né? não vai por ela abaixo as coisas que determinam e que vira, vira até lei, vira obrigação, que você é multado se você não, não seguir a regra. né? Que regra é essa? Né? Quem criou essa regra? Né? Pois é, mas será que vai ter força para mudar de fato? A gente está vendo as manifestações, a gente está vendo uma vontade, um coro aumentando. Será que vai ser suficiente? E mais? Eu diria que para dar certo precisa do apoio masculino. A gente precisa uhum. dessa ajuda. Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que a gente não pode generalizar. Eu acho que a gente tem. Eu digo duas, duas pessoas, atletas, né? Sim. Atletas. Eu, eu acho que é uma cultura que a gente também está é, tentando incorporar nessa nova geração, né, do respeito à mulher, né, é, desde criança dizer que ele tem que respeitar a mulher, se ela quer, se ela não quer, né? Se ela disse não, é não, né? Então, acho que a gente já vem num processo, construindo isso com essa nova geração de jovens, de meninos, meninos, de uma maneira geral. Então, eu entendo que o movimento está aí, os movimentos estão criando força, né? Eles estão... É, teve já movimento antirracismo, é, já tiveram várias coisas. Outro dia eu vi um atleta brasileiro reclamando que o cara que que é da mesma delegação dele de atletismo, estava escutando funk e ele queria dormir. Então, acho que é uma geração hoje que tem as mídias para expor os uh, seus dilemas, as né, suas dores, e uh, até a exposição da, da, da ginasta americana, que ela ela disse assim, eu não estou com cabeça para fazer isso. E muitas vezes a gente foi lá para dentro sem cabeça, em troco de uma medalha, né Simone Biles. Então, acho que... Que coragem, de, Paula. de coragem que hoje a mídia está muito próxima. né? Em 15 segundos você manda uma mensagem para o mundo, principalmente essas pessoas que têm a capacidade de atingir um público maior, como a, a Osaka, né, que foi a atleta japonesa que acendeu a pilha na abertura e também é, expressou essa pressão né, De exacerbada de da vitória, da conquista da medalha, eu não tô cansada, né, e, e é uma geração que foi muito pressionada desde, desde muito jovem, uma profissionalização muito precoce, meninas e meninos que com 12, 13 anos já estavam sendo tratados como profissional, e aí, passa 10, 15 anos, você já não aguenta mais fazer isso, né, não aguenta mais essa ausência da sua vida, de ser uma pessoa normal, né. Pois é, que coragem da Simone Biles, né? De ter essa, essa firmeza nessa posição dela, né? De fato, é uma nova geração, é uma nova cabeça, e talvez estejamos diante de uma Olimpíada que vai mudar essas regras, esses costumes, né? Vamos ver, é o tempo que vai dizer, né, Paula? Ah, que bom, acho que o é, tempo muda, as gerações mudam, a gente tem que mudar com elas e é, a gente tem que seguir o que. Que o mundo quer nesse momento e a evolução, a gente tem que evoluir. É isso aí, evolução. Paula, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, é sempre bom falar com você, sempre boas lembranças toda vez que <risos> um grande ato é da brasileira, e muito obrigada, boa sorte, qualquer coisa a gente volta a se falar daqui a um obrigada, tempo. Obrigada, Lu, fazer programa para você, você também. Um beijo. beijo grande, querida. Obrigada, é isso aí, gente, esse bate-papo maravilhoso com a Magic Paula. O que vocês acham, hein? Vocês são a favor dessa troca dos uniformes? Vocês são a favor de que essa nova geração realmente imponha limites? Na roupa, no comportamento, nessa dedicação exacerbada, talvez, ao esporte, nessa pressão que eles sofrem, demais, psicológica, para ter que vencer. Será que as Olimpíadas do Japão vão ser um marco da mudança? Deixa aqui no comentário pra mim, não esquece do seu like e de compartilhar esse vídeo, tá bom? Vamos gerar essa discussão por aí, porque acho que vem coisa boa. Beijo, muito obrigada, até o próximo vídeo.